Então, olha só esta bota aqui, que eu vou customizar. Toda saindo isso aqui, ó, não dá pra usar, é feia, ficou feia, mas ela é muito bonita, né, ó, o design dela. Olha esse lado aqui, entendeu? Ela estragou, eu usei pouco, olha, pouco uso, incrível. Ficou mais guardada do que usada e ficou assim. Agora eu vou mostrar a outra, como que ficou o outro pé. Só o tá? outro pé que eu já fiz procedimento de raspagem, tá? raspar com a tesoura, com a faca, o um material é cortante, mas é, com cuidado, tá? Porque esse material aqui de baixo é muito sensível. Olha só como é que ficou. Poderia até usar assim, né? Mas é não quero porque ficou muito clarinha, vai sujar muito, né? Eu prefiro passar uma tinta ou Colar alguma coisa aqui. Aí, conforme eu vou fazendo, eu vou mostrando pra vocês. Beleza? Ficou linda, né? Assim mesmo. Se eu quiser usar. Tá bom? Então, pega a tesoura. Vai raspando com cuidado. Vai sair no pozinho aqui, ó. Tudo isso aqui tem que raspar essas coisinhas aqui eu preferi a tesoura porque a tesoura não machuca vai sair vou tirar só essa parte aqui pra não ficar cansativo de olhar pode ser uma faquinha, pode ser um estilete estilete não, estilete eu acho que é muito afiado mas se for um estilete cego, aí pode fazer. Nossa, fica zerada, né? É, né? vai ficar bonita. E como é que tá ficando? É assim, faz na bota toda. Né? Ó. Beleza? Beleza. Deu pra ver aí? Chique. Então, olha só como que ficou Ficaram as botas Ou oh, meu par de botas vou Resolvi usar assim Depois, se eu me cansar né, Eu vou pintar Mas eu vou usar ela assim um pouco Eu gostei Daí ela vai sujar, né? Porque ela é clarinha Daí depois eu troco, ponho outra cor Marrom, preto E a hora que eu decidi mudar a cor Daí eu mostro também. Beleza? Aí filmar com a mão é muito ruim. Então tá aqui, ó. Beleza?